Eu sou o Tegon Júnior estou gravando esse vídeo hoje para mostrar para vocês aqui. Eu acabei de receber a minha matriz do Kombucha. Aliás, queria agradecer aí a Vanessa R da Comunidade Kefir Brasil, que me enviou gratuitamente essa matriz do Kombucha, cobrando apenas as despesas de frete. O Kombucha, para quem não sabe, é um, uma bebida probiótica feita a partir de algum chá rico em cafeína, pode ser o chá preto, chá preto ou chá verde adoçado. É, a gente prepara esse chá, deixa ele esfriar, depois coloca aqui a matriz do kombucha do nele, deixa fermentando por alguns dias, quando terminou de fermentar todo o açúcar, ele está pronto. É uma bebida probiótica muito rica, ideal para quem sofre de azia e refluxo também, ele ajuda a equilibrar a flora intestinal e combater a bactéria helicobacter pylori. Então vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir... Que vem envelope aqui, ó. tá escrito com carinho. Eu vou aqui tirar o adesivo, então veja só. Aqui ela manda para mim esse papel aqui com as orientações né? esse, esse saquinho aqui é a matriz do kombucha né? ele, ele parece um, um biofilme assim, ele é formado de bebeduras e bactérias asséticas principalmente tem outras também né? a orientação e agora eu vou preparar isso aqui e começar a usufruir da bebida do meu kombucha é isso, por hoje é só, é, se quiser saber mais novidades se inscreva aí no meu canal do Youtube e curta a minha página do Facebook para estar tá recebendo novidades. Obrigado!